Então, este tipo de problema uh, é muito acessível temos é que perceber muito bem o que é que nos é dado então vamos lá analisar uh, este problema dizem-nos que o Gaspar está no cimo de uma torre quando surgiu de repente um vento forte o seu boné voou e, passado algum tempo caiu no chão isto é, temos aqui o Gaspar que tinha um bonézinho e veio o vento e o boné voou Não, voou e depois caiu no chão. Basicamente esta é a situação do meu, do meu problema. Uh, Dizem-nos que a altura, isto é, esta altura que aqui está, onde se encontra o boné, t segundos, isto é consoante, então passando os segundos a altura vai ser diferente, é dada por esta função uh, do segundo gráfico que aqui está. Primeira, primeira linha, para calcularmos o h de zero e interpretar o resultado, já sabem que h 0 zero é fazer com que o objeto t seja igual a zero. No nosso exemplo, o t é o quê? O t é o tempo, são os segundos. Não se esqueçam que vai-nos dar jeito depois para fazermos aqui a interpretação do resultado. Então, o h de zero, fazendo substituição dos t por zero, obtemos 25, que são 25 metros, porque estamos a calcular a altura. Conclusão, no momento em que o Gaspar ficou sem o boné, a altura relativamente ao chão seria de 25 metros.